Olá, boa tarde, nosso tema de hoje é um elemento químico, os plásticos, que são usados nos brinquedos. Plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias moleculares, chamadas polímeros, que por sua vez são formadas por moléculas menores, chamadas monômeros. Os plásticos são reduzidos através de um processo químico chamado polimerização, que proporciona a união química de monômeros, para formar polímeros. Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais, tais como algodão, madeira, cabelos, chifres de boi, látex, entre outros, são comuns em plantas e animais. Os sintéticos, tais como plásticos, são obtidos pelo homem através de reações químicas. O tamanho e a estrutura da molécula do pelímero determinam a propriedade do material plástico. Temos aqui alguns exemplos de brinquedos feitos pelo plástico. Temos um carrinho, uma boneca, esse é motoca e essa bolinha aqui que são alguns exemplos. Bom, obrigada pela sua atenção. É isso.